Se liga que nesse vídeo agora eu vou mostrar para você como fazer parcerias com influencers, inclusive eu vou mostrar as conversas que eu tive com algumas páginas, com, ou com alguns influencers, onde eu fiz parcerias para vender, é, que eu faço para vender todos os dias através da internet. Ah, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Meu nome é Júnior Moreira No vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como fazer parcerias com influencers Como fazer vendas através de parcerias E eu vou mostrar as conversas que eu tive com alguns influencers por dentro Sim, sim, vou mostrar pra você tudo aqui por dentro Então, em troca disso, mano eu vou, vou, vou liberar todo esse conteúdo pra você de graça E em troca disso, a única coisa que eu te peço É para que deixe o seu like aqui no canal é, Deixe a sua inscrição, compartilhe esse vídeo Mas deixe o seu like Vamos fazer o seguinte Se esse vídeo bater 500 likes Eu vou sortear uma mentoria minha. sim 500 likes eu vou sortear uma mentoria para vocês então já vai testando já vai sentando o dedo no like aqui beleza e seguinte, antes da gente começar o assunto do vídeo, eu quero só falar uma coisa pra vocês. Eu liberei a afiliação para o meu treinamento método Instagram, tá? Que é o treinamento top 1 do Brasil para quem quer vender através do Instagram. Ele tinha as, as afiliações fechadas, eu resolvi liberar a afiliação, mas eu só não liberei a afiliação como eu criei um plano de carreira pros afiliados, tá? Podem ganhar até 70% de comissão, fora premiações, ó, como você pode ver aqui, e tudo mais. Eu não vou explicar aqui exatamente agora pra vocês. O seguinte, se você tem um interesse em se tornar um afiliado do método Instagram, a gente tem grupo de afiliados no. Telegram, o materiais de apoio, a gente faz Lives com os alunos, né, com os afiliados Para fazer com que a galera venda cada vez mais Se você tem interesse em se tornar um afiliado do método Instagram, a participar do plano de carreira Para você construir um negócio sólido através da internet Eu vou deixar o link aqui na descrição Basta você clicar no link, vai estar aqui, aqui escrito Aqui embaixo, afiliação e plano de carreira Se você clicar, para você saber todos os detalhes Beleza? Então agora sim mano, vamos Diretamente agora ao ponto, vamos ao vídeo Como fazer parcerias, como é, Vender através de parcerias com influenciadores Através do Instagram, vamos embora pro vídeo é, então vamos lá, nessa aula eu quero falar pra você sobre como vender fazendo parcerias, é, através do Instagram Eu tenho algumas pessoas que hoje tem um resultado muito legal com isso, o Pedro Borges, por exemplo, é uma delas, o Pedro frequentemente aparece lá no meu perfil do Instagram, então provavelmente você já deve ter conhecido, já sabe quem que é o Pedro é, Ele faz uma média de 5 mil reais, mano, por mês, através de parcerias com o Instagram, e uma das partes legais disso é que geralmente se você encontrar um perfil legal, um perfil ali, bem engajado e tal você consegue é, ter o um isso sabe legal por quê? Porque geralmente as pessoas não cobram alto para fazer parcerias Eu vou explicar um pouco melhor como funciona, mas as pessoas não cobram alto Então geralmente você consegue achar uns, uns perfis legais, com uma audiência boa, com um público bom, com um engajamento bom E às vezes você é, faz um investimento baixo eu vou mostrar para vocês aqui na prática alguns investimentos baixos e você consegue ter um retorno bem legal. Eu separei três conversas que eu tive de parcerias, inclusive uma é atual, tá? Vai aparecer para você aí na tela. É, essa primeira aqui não é barata, tá? É, eu só quero mostrar para você que essa daqui foi a última que eu fiz, última parceria que eu fiz. É, inclusive foi uma parceria para divulgar o método Instagram, tá? O lançamento do método Instagram. É, eu não vou mostrar aqui o nome, beleza? Da, dos perfis, o nome das pessoas Pessoas e nada disso, Por quê? porque senão vai todo mundo entrar em contato com a mesma pessoa e aí acaba que no final ninguém consegue fazer parceria. Tá, então eu não vou mostrar os nomes dos perfis e tal. Até porque não perguntei para essas pessoas também se poderia, também porque senão vai todo mundo né e na mesma pessoa oferecer a mesma coisa do mesmo jeito e tal. E aí acaba que ninguém consegue ganhar dinheiro dessa forma. Então, é, eu vou dar algumas dicas para você encontrar como você encontrar perfis engajados e tal. Para você é, conseguir ter resultado também, tá? Esse caso aqui, esse cara é um youtuber tá? que tem milhões de seguidores. É, no YouTube e tem também um milhão e meio de seguidores, pelo menos até a data desse vídeo aqui. É, ele tem um milhão e meio, não um milhão e duzentos mil seguidores no Instagram. Beleza, é, e aí eu perguntei para ele: Como você pode ver na tela, olha, eu perguntei para ele o seguinte: Ó, é fala, irmão, tudo bom ou tudo ótimo? Cara, eu gostaria de saber se você faz algum tipo de parceria, gostaria de fazer uma divulgação no seu perfil. E aí ele me respondeu que sim. E qual tipo de divulgação como você pode ver na tela? Eu respondi para ele: Olha, eu queria que você fizesse um stories divulgando um link para mim e recomendando a galera para ver. Pro meu perfil, mano E aí ele falou Então faço sim Só que é mil reais Pra fazer Mas por que, que ele cobrou este valor? Como você pode ver é, Na segunda imagem Olha só Os stories dele, mano Olha o alcance dos stories dele 600 mil visualizações 622 mil 550 Então como ele mesmo mandou aí, olha É... São mais de... É, somar opa, deixa eu colocar aqui no silencioso. Ele colocou aqui: olha, são mais de 500 mil visualizações por stories. Nego, é o jeito que ele falou, eu falei: caraca, mano, muito foda. É, então fechei com ele, pô, porque eu pensei o seguinte: lembra do CAC, aquela conversa que a gente teve em outra aula, falando sobre o CAC, é é, custo de aquisição do cliente. Então você pensa, pô, você vai investir mil reais e 600 mil pessoas aqui, 500 mil pessoas vão visualizar. É, ele falando de você. Então eu pensei, porra, se dessas 600 mil, 10% dessas pessoas no meu perfil, por exemplo, são de é, 600 mil, 60 mil pessoas, 10% né, no caso então assim, é muita coisa, eu pensei, então vale a pena, se você dividir isso daí pelo número de clientes que pode vir para o teu perfil, de te seguir ou arrastar para cima e para o link direto do produto, é muito alto, e nesse caso o que eu combinei com ele? Eu combinei com ele dele divulgar a página de captura do método Instagram e além disso, além de divulgar, me marcar as pessoas irem até o meu perfil então ele gravou um story falando, por exemplo aí galera, tô vindo aqui avisar pra vocês que o Junior vou deixar ele marcado aqui, vai lançar uma série gratuita sobre ganhar dinheiro no Instagram então se cadastra lá, raça pra cima então ele fez o 2 em 1, um, me marcou e mandou arrastar pra cima, tá ligado? Então aqui deu é, duas... É, foi duas tacadas é, de uma vez só. E trouxe um retorno muito bom, né? Eu tive um número de seguidores bem legal nesse dia, porque o story dura 24 horas, né? E o que teve de gente que se cadastrou na lista do, do método do Instagram através dele, através dessa postagem que ele fez, e que foi até meu perfil falar Cara, eu não te conhecia, eu vi que você apareceu lá no perfil do Abner, ele te marcou e eu tô vendo aqui, cara, muito foda essa parada, como que funciona, eu já me cadastrei na sua série, cara, eu te conheci agora através do perfil do Wagner e tô vendo seus vídeos, então sim, o número de pessoas que vieram e que criaram interesse através dessa parceria que eu fiz com ele aqui é muito alto, então sim, tô mostrando isso pra você porque valeu muito a pena. É, tem outros dois perfis que eu também fiz parceria e é, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. teve esse outro aqui, que é um perfil já de empreendedorismo, um perfil que entrega conteúdo sobre negócios, empreendedorismo e tal, e é, eu mandei pra ele o seguinte, olha, me chamo Júnior, sou produtor de produtos digitais e queria saber se vocês fazem parcerias e divulgações nesse perfil, é, e ele respondeu né, oi Júnior, tudo bem? Seria qual tipo de parceria? E eu expliquei, olha, tem um produto focado em... É, tem um, um produto focado em quem quer construir... Olha, eu escrevi errado. Em quem quer construir um negócio na internet e gostaria de saber quanto vocês cobrariam para fazer uma divulgação via Story. Eles responderam, olha, como você pode ver no nosso perfil, tem um bom engajamento com mais de 4 mil curtidas por foto e no, fi, é, no feed. E mais de 25 mil visualizações por Store é, Então geralmente fazemos por 80 reais cada Store Olha isso mano Essa página aqui só pra vocês terem uma noção Ela tem 195 mil seguidores neste exato momento Eu olhei aqui agora há pouco Ela tem, tem 195 mil seguidores, tá? Então é, as fotos tem uma média de 4 mil curtidas, mano E como ele acabou de falar, os stories tem uma média de 20 mil views Então o que é que rola? 80 reais, mano 80 reais para 25 mil pessoas te ver no story né dele de tá te mandando, mandando arrastar ali o teu link para cima O link do teu produto, do produto que você tá promovendo Então aqui nesse caso, quais foram as parcerias que eu já fiz com esse perfil? Esse perfil que já me divulgou, sei lá, mano, umas 15 vezes, tá? Tudo isso divulgando o meu produto, o meu Patrão é, Então o que, que acontece? 80 reais por story Uma venda do meu produto é 293 reais. Então eu ganho mais de 200 reais de lucro em cada venda. Eu digo, se fizer uma venda apenas, né? Ele passou por 80. Se no final das contas sair somente uma venda, eu ainda lucrei mais de 200 reais, 207 reais mais ou menos aí nessa brincadeira. Então, assim, é muito difícil de não dar lucro nessa parada aqui, olhando nessa forma, tá? Isso aqui é pra você entender que dá pra você conseguir fazer parcerias num preço baixo. Eu vou te mostrar mais uma pra você ter uma ideia no nicho adulto, tá? Eu também já fiz parcerias aqui com produtos de nicho adulto. E aqui, por exemplo, eu entrei em contato assim: olha, com essa página. Oi pessoal, tudo bom? bom ou tudo ótimo? Olha, e essa página aqui mano, ela tem é, 400 mil pessoas, 400 mil seguidores para você ter uma ideia. Então, quase meio milhão de pessoas seguem essa página. Páginas de nicho adulto geralmente tendem a ter um número de seguidores muito alto, tá? É, então eu entrei em contato com eles e falei o seguinte, ó, oi pessoal, tudo bom, tudo ótimo? Eles responderiam aí, tudo jóia, com você. Aí eu falei, tudo bem, deixa eu te perguntar, vocês fazem divulgações no perfil é, de vocês? E eles responderam, sim, sim, fazemos o que você precisa. Eu respondi: bom, estava precisando, opa, peraí, estava precisando divulgar um produto relacionado a este assunto de nicho adulto. É, e gostaria de saber quanto vocês cobrariam para postar um story e colocar o link do produto com a raça para cima. Ele respondeu o seguinte: olha, um story. R$ 35, 2 por 65, ou seja, teve um desconto ainda, né? De 70 por 65 e 3 e por 90. E aí eu falei, só que aí bom, quero fechar três então, 3 e por 90. Olha, na na página anterior que é de empreendedorismo que eu já tinha achado interessante, é um story por 80. Essa daqui me cobrou três stories por 90, sendo que ela tem quase meio milhão de seguidores. E aí eu falei, beleza, eu vou fechar os três. É, mas são em três dias diferentes, né? E aí eles falaram: olha, como você preferir. Aí eu falei: então como que a gente fecha? Aí ele me explicou: olha, eu te passo o link do boleto aqui e depois você me manda o material. E pá pá pá pá. pá. Outro detalhe importante, eu quero voltar naquela, naquela página do empreendedorismo só para você ver. E no final eu tentei fechar uma negociação. Isso também vale muito a pena, tá? Olha, vamos fazer assim. Eu já fecho três stories com você, lembrando que três, é, cada story é 80 reais Então três stories daria ali 8, 16, 24, 240 reais, né? E aí eu falei o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte Eu fecho 3 Stories com você de uma vez agora por 200 reais E se o resultado for legal, a gente fecha uma divulgação semanal, o que, que você acha? E aí ele falou, beleza, se você fechar com a gente ainda hoje, a gente pode fazer dessa forma Foi confirmado, essa foi a primeira parceria que eu tinha feito com esse perfil E aí depois eu fiz mais uma porrada de parcerias com eles São pessoas que eu ainda tenho contato, então sempre que eu preciso divulgar alguma coisa Inclusive o método do Instagram, eu também divulguei por essa página tá? Eles também fizeram parceria comigo lá Então é uma parceria que eu tenho O legal é isso, né? Às vezes você demora a conseguir fazer uma parceria, mas quando você faz, pode ser uma pessoa que vira ali meio que um amigo e sempre que você precisa, estar tá ali à disposição de divulgar pra você. É claro, pagando o preço também, né? Que eles cobram. Enfim, isso aqui é só para você ter uma base, tá? Beleza? Então, isso aqui é pra você entender que tem como sim você ganhar muita grana através de parceria, tá? Então é isso daí o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado é, do conteúdo do vídeo, tá? É, realmente eu tentei trazer para vocês aqui uma estratégia que funciona para muitos afiliados, muitos alunos que hoje aplicam essa estratégia, e se você colocar em prática você vai ter muito resultado também, então já deixa o seu like se inscreve aí no canal, ativa as notificações e vou deixar o link aqui abaixo para você também do meu treinamento, se você quiser saber mais sobre o meu treinamento, do meu Instagram, do meu mini curso gratuito, de tudo aqui abaixo para você, beleza? então até o próximo vídeo e valeu!